Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a Hipérbole. A Hipérbole é uma figura de linguagem, dentre várias outras. E como uma figura de linguagem, ela aparece tanto em textos que podemos ler ou escrever, quanto em conversas que podemos ter no nosso dia a dia. Além disso, a Hipérbole costuma aparecer bastante também em músicas que escutamos ou em textos literários o texto mais comum de se encontrar figuras de linguagem. Nos livros de ficção, os livros de poesia ou as músicas dão mais liberdade para as figuras de linguagem. Isso porque as figuras de linguagem são elementos expressivos do texto. Em textos mais formais, como redações ou documentos, nós não encontraremos este tipo de elemento textual. A expressividade de uma hipérbole consiste em exagerar uma ideia para enfatizá-la no texto. Vamos ver alguns exemplos para compreendermos melhor como funciona uma hipérbole, tudo bem? Bom, temos aqui alguns exemplos de frases que contêm hipérboles. Vamos lê-los, compreendê-los e perceber como a hipérbole está trabalhando. O primeiro exemplo é o seguinte. Foi então que ele se levantou e veio até nós. Morri de vergonha e quis desaparecer, afundando na cadeira. Bom, se a gente for tentar compreender essa frase, mesmo que sem o contexto completo da história, a gente consegue perceber que o narrador está contando que alguém se levantou e foi até eles. Por isso, ele morreu de vergonha e quis desaparecer, afundando na cadeira. Bom, o que o narrador está dizendo para a gente aqui é que ele não morreu de vergonha, literalmente, mas sim, sentiu muita vergonha. A palavra morri aqui está sendo utilizada no sentido figurado, e não no sentido literal. O personagem, então, não morreu de fato, ele apenas sentiu muita vergonha. Compreendeu? O trecho Morri de vergonha é, então, uma hipérbole. Prestando atenção no segundo exemplo, um trecho do escritor Olavo Bilac, nós conseguiremos compreender melhor como funcionam as hipérboles. O trecho é bem curto e diz o seguinte. Rios te correrão dos olhos, se chorares. Bom, o texto sugere que a pessoa vai chorar tanto que as lágrimas poderão ser comparadas às águas de um rio. A palavra rios está também aparecendo aqui no sentido figurado, tendo, no caso, uma função de hipérbole. Isso porque ninguém chora, rios, realmente. A ideia do escritor foi exagerar a ideia do choro, enfatizando como se rios de lágrimas fossem correr dos olhos. Bom, percebeu como funcionam as hipérboles? Elas aparecem nos textos ou em conversas do nosso dia a dia, em músicas que escutamos, em livros ou poemas que lemos, para exagerar uma ideia com a intenção de enfatizá-la, de deixá-la mais demarcada no contexto. Bom, a gente se encontra, então, no próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!